Pode ver esse vídeo sem medo de spoiler, ou seja, de eu entregar alguma coisa no final do filme, alguma coisa que você tem, vai ter prazer de descobrir assistindo a trama, porque eu não gosto de fazer spoiler. Só faço spoiler quando é necessário e aviso antes de fazer, logo no começo do vídeo. Esse eu acho que não precisa fazer. Fui ver minha vida antes de você, é, que é com a, um monte de ator que a gente vê de, de séries, é engraçado isso. Tem a Daenerys do Game of Thrones, tem a Clara do Doctor Who, tem o conde lá do Dalton neve tem outro cara lá do, do Game of Thrones também, se não me engano, que é o pai da Bom, enfim. O que é o filme Minha Vida Antes de Você? Não é um drama romântico comum qualquer, que você vai lá, ah, vou ver um monte de dramalhão... Não, ele é um pouco diferente. De uns tempos pra cá a gente tem visto uns filmes meio diferentes, né? Aquele Como Ser Solteira que você espera, um filme de comédia romântica, bem bobinho. Agora parece que é quase uma obrigação você ter algum conteúdo um pouco melhor, algum questionamento de vida dentro dos teus filmes. que sempre tem um questionamento de vida, né? Tem o World of Warcraft você vai ter um questionamento de vida lá. Mas é um questionamento de vida com um pouco mais de impacto emocional, talvez? Acho que sim. Envolve uma pessoa com limitações de movimento e era uma pessoa que era ativa, muito ativa. Você vai descobrindo ao longo do filme o quanto ela era a, ativa. E o quanto é ruim para ela ter as limitações de movimento. Eu acho que o filme não precisava ser é, uma pessoa com limitação de movimento. Poderia ser qualquer coisa. Eu tive um professor, foi uma das notícias mais tristes da minha vida, que era um cara apaixonado pela vida, a mãe dele morreu e a vida perdeu a razão para ele e ele definhou, foi definhando e acabou morrendo. Então, assim, tem umas coisas nas nossas vidas que são essenciais para nós. E o filme, ele questiona isso de uma forma que eu achei interessante, entende? Você tem o direito de não querer viver sem uma coisa ou com uma coisa da qual você não consegue se livrar. Né? Sem uma coisa que você perdeu ou com uma coisa da qual você não consegue se, se livrar e no final das contas eu acho que teve gente reclamando que o filme meio que mas eu acho que não viram o filme que o filme meio que justificaria isso ah não você tem o direito de não querer né não não, não tem mais prazer pela vida se você não tiver aquilo se você tiver grudado aquilo outro mas não eu acho que o foco do filme é exatamente o contrário você vê que independente das suas limitações, independente do que esteja colado a você, independente do que você perdeu, você pode ter uma vida cheia de prazer, uma vida boa. Vivemos numa civilização em que você pode curtir a vida de milhares de formas diferentes, físicas, intelectuais, emocionais, morais, milhões de formas de você viver a vida. Só que, às vezes, a gente... Mesmo tendo todos os instrumentos, não nos falta nada, não tem nada colado, desagradável colado na gente. A gente, ainda assim, não vive a nossa vida. A gente não aproveita a nossa vida porque a gente se acomoda. O que é engraçado nesse filme, ele abordar esse outro lado também, da pessoa que não teria nenhum motivo para não aproveitar a vida e não aproveita, porque a gente, pelo menos no meio que eu, que eu, que eu vivo, nos meus amigos, minha, no meu ecossistema de amizades, de contatos, de amigos, de amigos, é o contrário, as pessoas estão obcecadas em viajar, conhecer o mundo, em fazer coisas. O que também não é, é critica-se isso com razão, não é a razão da vida. Você no fundo você escolhe a razão da vida que você quer para você. Viajar é muito legal, entrar em contato com outras culturas é muito legal, ver como é que são outros países, como é que são é, filigranas de outros países, não é viajar turisticamente não, é você ir para os lugares. E conhecer aqueles becos, ver como é que uma, as pessoas participar de, de um jantar de família. Isso nem tem tanto no filme, mas tem um pouco. Mas é legal você entrar em contato com outras culturas, porque a gente vive um momento em que isso é muito importante. Esse momento de é, romper barreiras é, culturais, filosóficas, etc. Mas tem gente também que é acomodada, por mais que a gente pense que não. E talvez a gente mesmo, mesmo quem viaja, ainda assim seja acomodado. Você viaja, mas para dizer que viu outro lugar, para olhar uma coisa de perto que todo mundo viu, e não para realmente mergulhar naquela cultura. E esse filme fala um pouco sobre isso, sobre você curtir sua vida, mas se destacando da sua própria cultura não é uma mensagem assim, olha, vamos falar disso agora vocês, olha, a pessoa está se destacando da própria cultura dela não, é uma coisa mais sutilzinha, mas eu, você, eu, pelo menos, peguei isso no filme e me agradou Ah, é importante saber que muito provavelmente você vai ficar triste com o filme é um filme mais de ficar triste do que de ficar feliz mas talvez não, porque eu achei o filme leve, agradável, bonitinho por causa de características minhas, que eu, uma forma minha um pouco diferente de ver certas coisas, vamos dizer assim. Eu não vou falar no vídeo, se o pessoal falar no comentário, eu respondo. Se perguntarem no comentário, ah, poxa, é isso, isso, isso, eu vou lá e respondo. Enfim, o filme é legalzinho, vale a pena, se você não gosta de comédia de drama romântico, vale a pena ver, eu não gosto, por exemplo, de nada água com açúcar, água aquela coisa meio assim, ah, drama por drama, comédia por comédia esse não é assim, é um filme que vale a pena mesmo né? Estreia, eu estou fazendo esse vídeo na quinta Estreia amanhã, sexta-feira, dia 17, 18? Por aí. Até o pessoal ver se o vídeo já passou a estreia há muito tempo Bom, curtiu o vídeo? Dá um like, clica aí no dedinho pra cima já não é o primeiro vídeo do canal que você vê. Assina, que é bem legal. A gente saber que o pessoal está realmente curtindo a ponta de assinar. É grátis. Você pode ir no celular também. E clicar lá no sininho do canal. Que aí você vai receber notificações no celular toda vez que sair vídeo novo. Eu faço geralmente um vídeo por semana. Estou tentando fazer dois. Semana passada não fiz nenhum. Então, mas eu prometo que vou me esmerar para fazer mais vídeos. É isso. Tchau, tchau. Que engraçado, né? Quando você... Olha hoje em dia, perfis, fotos de perfis nos Happens, Grinders, Tinders da vida, todo mundo tem foto em Torre Vel. Vou ficar muito feliz e meu cachorro late. Você vai, eu vou falando, o filme mesmo, foda-se, né? O filme mesmo, não tô falando nada do filme. Depende de qual coisa é o no final. Vamos começar de novo?